A gente tem que buscar a informação. É possível viver com HIV. O HIV é o vírus, né? Então, a pessoa pode ter, ter o vírus, HIV, e não desenvolver a AIDS. A AIDS, o que é a AIDS? São os sintomas, algumas doenças assintomáticas as que, causam, que causam a AIDS. Então, assim, às vezes a pessoa pode viver a vida toda com o vírus e não desenvolver a doença, uhum. tá, então a diferença do HIV é essa, o HIV é o vírus e a AIDS é a doença em si, uhum. então é viver, eu sempre falo, viver com HIV não é fácil, mas sem preconceito, com amor, com conhecimento, sabe, a gente tem que buscar a informação, uhum. é possível viver com HIV, gente, a gente tem que tentar viver melhor daqui para frente. O diagnóstico está aí. Então vamos tomar a medicação correta, nós temos os medicamentos, vamos ter uma qualidade de vida boa, não vamos, não vamos desistir. A gente não pode pensar em desistir, a gente tem que pensar em melhorar. Façam o teste, quem não fez, façam o teste, porque um diagnóstico é, precoce é bem melhor que um diagnóstico, um diagnóstico tardio. As pessoas estão banalizando muito o sexo, então, é, é, estão fazendo sexo sem prevenção. E as doenças estão aí. Nós estamos, estamos vulneráveis a tudo.